Pessoal, continuando a nossa viagem, eu continuo também registrando isso daqui, ó. veja que interessante, mais uma casa abandonada, é uma pena muito grande, eu fico pensando quantas vezes que a família acordou, a senhorinha fez o café, ele pegou, saiu depois do café e foi trabalhar dando continuação no seu dia, com certeza preparando alguns animais para tirar o leite, né? E quantas, quantos sorrisos não existiram ali, quantas lágrimas não foram derramadas. Essas coisas do dia a dia, eu não sou muito poeta não, mas eu imagino que vocês estão entendendo. E não é só aquela casa, não. Eu vou mostrar uma outra casa. Que essa eu creio que vai mexer mais com o coração de vocês. Que é essa daqui, ó. Olha a situação dessa aqui, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Essa já nasceu. Bastante arvoretas lá dentro Olha a situação dela Gente, eu estou escutando o canto do pássaro preto Bem que meu primo falou que por aqui tem bastante Eu não sei de onde que está vindo esse canto, mas é aqui próximo Bom, mais um registro para vocês e para mim também.